O jeito da Quantic Dream fazer jogos, será que é uma empresa promissora? Será que os jogos que ela vem lançando aí chamam a atenção do público e nos cativam? Detroit Become Human, é, Beyond Two Souls. Fiquem comigo que eu vou falar sobre esse tema agora, valeu? Você tá no canal do Luke Martins e vamos pro vídeo. Galera, o jeito que a Quantic Dream faz seu jogo é de uma forma muito diferente do resto do mercado. Na verdade, várias empresas já têm essa coisa de deixar a câmera presa, né? Como os Resident Evil e tal. Só que a Quantic, o que é que ela fez? Ela faz jogos que parecem filmes, né? Você interage, tem bastante diálogo e os cenários que eles utilizam é como se fossem vários cortes dentro de um único universo que vai dando tom à obra, né? Quando a gente junta tudo, a gente vê que sai algo parecendo um filme enorme ali para a gente jogar, onde nos é dado várias opções e a gente vai seguindo ali as opções. E isso vai mudando o rumo da história, né? Conforme você vai avançando na história, ela pode tomar finais diferentes. A Quantic Dream é chefe em fazer isso, né? Ela brinca com o seu psicológico, comecei do último, que é a Quantic lançou, né? Que foi o Detroit. E o Detroit, ele tem uma pegada bem futurista, né, porque na verdade ele fala dos androides. Mostra né, como impacta é, os androides no futuro, na sociedade, é um futuro distópico, mas muito próximo do nosso. fica pensando, né, como é que vai ser o futuro, como é que vai ser os androides, a inserção ali das máquinas junto com a sociedade. E o jogo, ele faz uma brincadeira o tempo todo com temas sociais pesadíssimos você vê ali muita miséria, você vê muita riqueza por um lado, você vê muita miséria pelo outro, você vê humanos é, contratando, né, comprando esses androids para levar para casa. E aí quando leva para sua casa, você vê que esses androids, eles fazem um trabalho como se fosse praticamente um trabalho escravo. O jogo, ele faz toda uma brincadeira com a sociedade, que quando o androide vai para casa, é, a Android, no caso do jogo, eu não lembro o nome dela, ela tem como se ela tivesse vida, né? Porque os androids evoluíram tanto que conseguiram conversar com os humanos, entender os humanos, ser idêntico ao humano e muitas vezes o android ele faz uns questionamentos para o humano que o humano não sabe como responder e aí o humano acaba saindo, pra, partindo para a ignorância, né? Só que o android ele é o tempo todo racional e aí acontece uma giradinha de chave na história que o android meio que toma consciência, e aí eles começam a fazer uma rebelião. E aí começa a gerar aquela rebelião, o androide começa a chamar o outro android que desperta. Eu não sei se vocês já assistiram um seriado, né, chamado Westworld, o tema dele. Não sei se é coincidência, mas é muito parecido com, com o tema do Detroit, né, é, que é ali envolvendo androides super inteligentes que... Uma hora ou outra, eles acabam tendo aquele estalo e aí eles criam consciência, né? Aquela consciência de inteligência artificial que ultrapassa a inteligência do humano. Porque se você parar pra pensar, o Android ele tem um sistema de computador na cabeça dele que ele consegue fazer cálculos super avançados. É, ele vai conversando com você, ele te escaneia. Ele escaneia as suas emoções, as possíveis respostas que você pode gostar. Então ele vai estudando você. Aí você coloca o um Android ali na sua residência e ele começa a te estudar todo. E aí esse jogo ele faz toda essa jogada aí de, de brincadeira aí com a sociedade e os androids, valeu? É um ótimo jogo, recomendo muito esse jogo. Esse jogo, se você não tiver estômago, não jogue, porque ele tem umas cenas muito pesadas envolvendo alcoolismo, envolvendo drogas, envolvendo temas pesados da sociedade aí, como criança, né? Crianças adultos, né? Você, você, você jogando vocês vão entender, é um jogo muito pesado que mexe muito com o ser humano. Então, joguem com a cabeça limpa, prestem atenção na história que vocês vão sacar muita coisa legal do Detroit Beckham e Hillman, valeu? Não decidi. Meu nome é Carla. Eu sou um deles. Essa é a nossa história. Agora o que eu entendi um pouquinho sobre o Beyond Two Souls. Beyond Two Souls ele é um jogo diferente de todos os outros jogos que eu já joguei na vida, né? E ele é um jogo bem pesadinho porque ele lida com problemas de depressão. Ele conta a história de uma menina, né? E ela desde criancinha, ela é meio que adotada por um rapaz que ele tem grana pra caramba, né? Tem muito dinheiro e ele investe em pesquisas para descobrir o que está se passando com ela, né? E ela tem poderes paranormais. Não sei se é algo psíquico, é, só que é extrafísico. então no caso ela é como se ela comandasse um, um ser, é, se não me engano o nome dele é Aiden, é, eu não sei se eu tô falando certo o nome dele agora, pelo que eu lembro, eu acho que é Aiden, e aí ele meio que sai da cabeça dela, ele tá dentro dela, né? ele, ele só consegue existir por causa dela, e aí ele sai e ela controla ele. E como se ele tivesse aqui nessa sala, ele se movimenta entre as salas através do poder da mente dela. Então, durante o jogo, você vai movimentando os dois personagens, você movimenta ela e movimenta essa alma, né? E aí faz alusão com o título do jogo, né, que é Pions Souls, que são duas almas. O que é que acontece? Ela usa esses poderes psíquicos para controlar essa alma e aí o Aiden, né, que chama de Aiden, ele vai indo na sala e aí ela faz alguma maldade ali com... Acaba matando alguma segurança ali com esse island. Muitas vezes ela faz essas coisas aí sem querer. Porque durante o desenrolar do jogo vai acontecendo algumas coisas muito pesadas envolvendo ela. E ela vai ficando revoltada porque ela tenta entender por que, que ela tem aquilo. E aí ela tenta se livrar daquilo e não consegue. O jogo ele não tem uma história... Uma linha reta como se fosse avançando na história. O jogo ele é todo misturado. Então tem cenas do final que passa primeiro. Às vezes você joga uma cena do meio, logo no início, alguma cena do início você joga no final. Só que podem ficar despreocupados que quando você começar a juntar todo o quebra-cabeça dentro da sua cabeça, você vai entender o conceito e a história do jogo e tudo vai ficar organizado, né? Então o jogo faz essa brincadeira com a criança, ela vai crescendo, depois mostra algumas cenas dela adolescente, depois mostra algumas cenas dela mais jovem, né? que é quando vai chegando perto do fim do jogo aí que vai acontecendo algumas coisas que eu não vou... Eu não vou falar aqui agora porque são spoilers, mas tem algumas coisas também envolvendo a mãe dela, que ela vai visitar a mãe, né, no asilo onde a mãe dela tá. E aí durante o jogo você vai fazendo várias coisas com esse Aiden, que é o seu companheiro espiritual, e ele vai atravessando paredes e você vai é, fazendo várias coisas com, com o Aiden, em conjunto com ele. É, tem, algumas cena, tem algumas lições que é só você mesmo andando ali, se locomovendo de um, de um quarto para o outro ali, procurando alguma coisa para resolver, algum puzzle, mas ah, de resto é isso. Beyond Two Souls é um jogão, gostei muito de ter jogado, é, falha as técnicas assim, eu não lembro de ter tido muitos bugs ou muitos problemas, é um jogo relativamente simples de se jogar, você tem umas bolinhas tipo, de poder que você conecta e quando você consegue conectar no centro, é, aquela atividade ali é exercida, né, sai o golpe, sai o poder, ou a ação acontece, e aí muitas vezes começa a desenrolar uma história, né, e aí você vai assistindo, vai tomando as, as escolhas, e o jogo vai desenrolando conforme as escolhas que você vai tomando, vai alterando o final do game, né, então Beyond Two Souls, recomendo muito, eu particularmente gostei, tem gente que não gosta, porque diz que é um jogo muito parado, que você não consegue é, fazer muitas coisas, mas eu particularmente gostei muito da história, Recomendo bastante, tenho certeza aí. Se vocês derem uma chance aí com um pouquinho de paciência aí para assistir no game, vocês vão se surpreender com essa história aí que é muito pesada, mas ela mexe muito com a gente. Você assistindo ela ali, você acompanhando, prestando atenção, você vai ficar muito satisfeito com esse game, né? Então, vem onde eu sou, valeu? Stay here, I'll be right back. If you need anything, I'll be, I'll be just outside. Quantic Dream, galera, ela é uma empresa desenvolvedora francesa de jogos eletrônicos sediada em Paris, na França. Ela foi fundada em 1997, né? É uma empresa famosa aí de videogames, lá na França, pelo David Cage. E dentre os jogos que ela já fez, estão eles Omicron The Nomad Soul, de 1999. 2005, Fahrenheit, né? Que saiu para Atari. É, em 2010 ela fez Heavy Rain Esse eu já zerei, jogaço é, Da Sony, né, em parceria com a Sony Entertainment Saiu para Play 3 e PC Beyond Two Souls Beyond Two Souls, né é, Em parceria com a Sony também Saiu em 2013 esse jogo Já zerei também, jogão E em 2018 saiu Detroit Become Human, né Ou Become Human, como vocês preferirem Saiu pra Play 4 e PC, né em parceria com a Sony também e eu também então, zerei esse um jogão recomendo aqui de hoje eu espero que tenha ajudado vocês aí de alguma forma e compartilhando esses jogos que eu curti muito é, da empresa Quantic Dream né é uma empresa que merece a atenção de vocês depois dê uma olhadinha aí nos jogos delas aí vocês não vão se arrepender né abordam temas aí muito pertinentes aí para a sociedade né se você gostou desse vídeo aí já se inscreve comenta aí embaixo para dar aquela ajuda no canal valeu isso é muito muito bom aí Ajuda bastante a gente aí, o comentário de vocês, para continuar fazendo vídeos aqui no né, canal, valeu? O canal é novo, eu espero que vocês tenham gostado, vocês estão no canal do Luke Martins e tenham um bom dia, valeu!